Liderança não é mandar, não é se achar superior, não é poder, é responsabilidade. A turma não precisa de líderes nesses tempos difíceis. Precisa de colegas, de amigos, e nós seremos os seus amigos. Nós, além de cumprir nossos deveres, iremos dar iniciativa a projetos que podem beneficiar a turma inteira. Também iremos fiscalizar com mais efetividade as normas anti-Covid-19 na sala de aula. Seremos responsáveis, eficientes e confiáveis. Um novo modelo de liderança baseado nos princípios dos países de primeiro mundo. Nos colocamos à disposição para buscar o melhor para a turma e desenvolver interesses mútuos buscando o melhor para todas. E é com responsabilidade que eles reinarão. E a é responsabilidade que eles terão para suportar os pilares dessa turma. Líderes são importantes, mas não há líderes sem seu grupo, sem sua cultura e sua motivação. Não há líderes sem você. Vote 420. 420. Vote chore.